O que a Bíblia diz sobre orar pelos mortos? Orar pelos mortos não é bíblico. Quando uma pessoa morre, seu destino já está decidido. Não há mais nada que se pode fazer por ela. A salvação acontece antes da morte. Em Hebreus aprendemos que quando morremos enfrentamos o juízo. Acabou o tempo de arrependimento. Em Lucas, Jesus contou uma parábola para explicar sobre o nosso destino depois da morte. Podemos ir para o céu, como Lázaro, ou para o inferno, como Rico. Quem está no céu não pode ir para o inferno. E quem está no inferno não pode ir para o céu. Nenhuma oração pode mudar a situação dos mortos. A Bíblia ensina que Jesus morreu para nos purificar de nossos pecados. As orações dos vivos não podem purificar uma pessoa que morreu salva mais do que Jesus já a purificou. As orações dos vivos também não podem tirar um morto do inferno. Mas nossas orações podem ter um efeito muito grande sobre quem ainda está vivo.